Oi povo, tudo bom? Eu tô aqui hoje com esse formato antigo que eu fazia de vídeo, de ficar sentadinha conversando com vocês. O cenário tá diferente, quem assistiu os vlogs aí tá ligado por que, que eu estou nesse ambiente novo. Eu vim testar hoje um produto com vocês, que é a escova secadora da Filco. Essa escova aqui, eu tava louca atrás, ela é parecida com a escova da Avon, que a Nina fez vídeo e tudo mais. Mas ela é da Filco, ela custa um pouquinho mais barato. A da Avon custa R$ reais. Essa aqui custa 130 com o frete deu 155. Então, acabou valendo mais a pena. Ela tem R$1.200,00. É uma escova secadora com revestimento em cerâmica. É a Filco Soft Beauty Rosé. Ela tem... Uh, e um turmaline tur uh, uh, um para cabelos saudáveis, macios e brilhantes, três temperaturas em duas velocidades. Então ela tem te velocidade alta e, e média, ou velocidade alta e baixa, vamos descobrir. E acho que é isso que apresenta na caixa. Eu já abri, então eu tô com o um manual aqui, uma fitinha que veio pendurada nela e a escova ela é super levinha super mesmo e ela tem as cerdas aqui de plástico eu acho tem as cerdas naturais e tem as, a parte de cerâmica que é aqui em cima ou seja isso aqui funciona mais ou menos como uma chapinha vai esquentar essa prancha aqui de cima que é bem bem atrás vai sair vento pelos buracos obviamente e não dá pra largar em cima da cama, porque ela queima. Não dá pra largar as superfícies que podem queimar, que não são resistentes ao calor, então tem que ter cuidado, tem que ver bem onde tu vai deixar ela cansar até esfriar. E tem que fazer a higienização depois, como qualquer escova, porque o cabelo pode grudar aqui, enfim. E pra manter ela por mais tempo, tem que limpar depois com uma escovinha. Mas nada muito complexo. Não pode usar ela embaixo d'água, claro, porque ela não é um secador de cabelo. E ela tem três posições de botão aqui. Aí eu vou ler no manual porque eu não decorei cada uma delas, mas tudo bem. A primeira, a prim o número 1, um, que é o mais de cima aqui, é potência baixa, velocidade do vento alta e temperatura baixa. A posição número 2 é potência média, velocidade e temperatura média. A 3 é potência alta, velocidade e temperatura alta. Tem é sempre que guardar o manual. E é isso aí, agora a gente vai ligar, diz ali que tem que secar o cabelo um pouco com a toalha, para não ficar tão molhado, e daí sim usar a, a escova. Eu já lavei o cabelo, ele tá úmido, tá bem molhado ainda, na verdade, mas como hoje tá um, dia um pouquinho mais quente, ele dá uma ajudada a secar mais rápido. Então eu vou ligar e a gente vai testar juntos, ver como é isso que isso aqui se comporta. Eu tenho muito cabelo e eu dei preferência pra esse modelo de escova porque eu sou zero coordenada e com toda certeza eu ia acabar enrolando aquela escova rotativa na minha cabeça de uma maneira que não ia mais dar pra tirar sem cortar o cabelo fora. Então eu preferi essa aqui que é a prova de boca porque ela não gira e ela é leve. Se eu comprasse um secador, eu ia ter que usar o secador e uma escova pra conseguir deixar meu cabelo sem volume. Com isso aqui, eu já tenho tudo num só e eu posso fazer com os dois braços e não cansar tanto. Então, vamos testar, vamos ver como é que vai acontecer. A minha é 120, porque aqui em casa é 120, mas tem a opção 230, 220 também. Eu vou tentar passar no meu cabelo pela primeira vez, óbvio, não vou, não vou encostar mais, porque como eu já liguei, ela deve estar tá quente. E na, na, na potência 3, porque meu cabelo tá muito molhado e porque eu tenho muito cabelo então se eu tivesse um pouco mais de tempo e paciência e braço, eu poderia usar na 2 porque eu vi que já é bem quentinho e já é um vento bom Agora eu vou usar na temperatura 2, porque eu achei a 3 muito quente, eu acho que não precisa tudo isso. Então, sequei um pedaço aqui do meu cabelo, acho que um quarto do meu cabelo. Ele ficou bem gostoso, bem alinhado. Tá indo um pouquinho úmido assim, mas muito pouquinho. Agora, tipo, daqui a uns 10, 15 minutinhos, ele já vai estar tá seco, e gente, depois, agora na velocidade 2, eu consegui encostar ele na cabeça sem machucar, eu acho que é porque na 3 o vento fica realmente muito quente, aí o vento mesmo já, já dá uma doidinha, mas na 2 é tranquilo, eu encostei na cabeça, encostei no meu pescoço e não queima, então agora vamos pro outro lado. metade de baixo foi, gente, é muito fácil, não é tão rápido quanto um secador, porque ela com certeza não é tão potente quanto um secador também, mas é muito prático, eu fiz com uma mão só, minha mão não tá cansada, meu braço não tá caindo como seria com o secador, e agora eu vou pra parte de cima... meu parecer sobre a escova eu achei ela incrível, ela seca super bem, meu cabelo é um cabelo que é difícil de secar e que, norma, que já normalmente demora e foi super fácil, ele tá quase 100% seco, ele tá 90% seco, eu ainda sinto ele um pouco úmido em alguns pedaços da minha cabeça que é onde eu ainda não tenho prática pra pegar tipo, atrás da orelha mas aqui perto da nuca, que eu tenho um pouco de medo de me queimar mas, cara, não queima, eu encostei ela na minha cabeça todinha agora pra fazer a escova. Pra dar o um acabamento, não queima. É só o susto do ar quente mesmo. Ela faz um barulhinho muito estranho, como vocês puderam ver quando eu liguei. Uh, mas ela deixa o cabelo sedoso. Eu tô olhando no espelho pra ver realmente como fica, porque na câmera é muito pequenininho. E não fica elétrico, meu cabelo não tá, tipo, cheio de frizz, como normalmente ele fica com secador. Ele tá bem sedoso Eu tenho alguns vídeos aqui que eu uso secador Então eu vou botar um card aqui De algum vídeo que eu tenha usado secador Pra vocês verem como meu cabelo fica depois secador Ele fica volumoso E ele fica meio elétrico, assim, meio espigado tipo. Mas não é que ele esteja uh, realmente uh, espigado É só o efeito do frizz que fica depois do secador Meu cabelo tá enorme, minha franja tá aqui embaixo já isso aqui é minha franja, então é bem complicado normalmente secar, mas foi super tranquilo, super de boa. Eu amei, foi uma super aquisição. Eu sou uma pessoa que perde muito cabelo, muito cabelo mesmo, então a minha tá puro cabelo. Tem uns fios assim, soltando, mas assim que ela der uma esfriadinha eu vou limpar. Tem muito cabelo no chão que caiu de eu secar, de escovar, enfim. E eu amei, amei de verdade e eu espero que vocês também tenham amado esse vídeo. Então, se tu curtiu, deixa o teu like aqui embaixo. Se tu quiser que eu teste outros produtos, comenta aqui embaixo. Vamos ver se eu me interesso por eles e eu acabo comprando. Eu mostro aqui pra vocês. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!